Obrigado por me emprestar os seus 52 segundos. Abaixo aqui, logo abaixo, tem alguns campos de um formulário. São três informações que eu preciso que você deixe. Eu preciso que você me deixe o seu e-mail, me deixe o seu WhatsApp e o seu nome. E aí a gente vai estar mandando notícias sobre o nosso desafio, tá bom? Obrigado pelos seus 52 segundos. Deus te abençoe.